E aí galera do canal, hoje eu vim jogar um Yu-Gi-Oh! Um Yu-Gi-Oh! Duel Links. É... Se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Eu não sou muito bom, vou jogar com galera que é bem experiente. eu Meio que eu, os caras estão fazendo fila para me bater aqui. Vamos ver como é que, no, no, no, que vai dar. aí pode startar, pode startar. Nossa, eu não sabia disso. Eu não conheço e... o deck não. <risos> aí, Jogo, tá pronto? É. Aí, Vai ficar bravo não é se eu ganhar, hein? O Jogo, ou ele foi de deck 1000, ou foi de Natura Aí Para eu primeiro é foda. E aí, quem... eu? eu Vai, vai deck, então. Sou eu o primeiro. Ele tá com a verificação de mente, ele já vai saber logo. Quem? Senhor Orvê, vamos lá. Não sei quem é o senhor vê, mas vamos. É eu, sou eu. Senhor vê sou eu. As três, quatro. Caralho, tô morrendo aqui no jogo. Ai. Calma aí, não se preocupa. que ele quer baixar, hein? Não se preocupa. Tá enchendo muito, tá enchendo muito campo. Só joga. Só joga que vai dar tudo bom. Tá enchendo muito o campo. Tá querendo alguma coisa. Gente. Como sabe? O maluco tá de cyber tu ali. O hum. que, que tá dando o aí, Taça do Asis. Caralho... <risos> vamos lá, vamos lá. Aí, pega leve que eu não sou muito bom no yu não, tá? tranquilo não muito... Tô vendo esse teu escudeiro das sombras de rito. Ah. Duas estrelas. Hum... Oh, bacana. Boca oh, é de the meu. Tem o item do... Tem hey, do Zubit aqui, pô. <coughs> Aí, tem... No jogo, do Dragon no Cavaleiro, tem o um manuscrito do mito. <risos> Se foder. Tem um mito é, é. É. É um manuscrito do mito aqui. O um é... um manuscrito do mito. É é é. Tem um cara aqui que parece que quinto? é uma de ouro, isso? Ai. Toda vez eu vejo ele, leva os cabelos. Oi, filho. Dequinho hum. é da gota esse de, de, de Tarber Anjo. Filha, calcal, calcal no seu cal, calcal. O cal? dragão Trovão, você quer me farmar, moleque? <risos> <risos> o que ele colocou, cara? Ele tá usando, ele descartou o dragão Trovão, a gente provou isso. Nossa, não tem outra coisa, ele fusão, mano. Ele tá tô... tô... <risos> querendo, ele tá me farmar. Não joga, relaxa. Um barco, <risos> Podia ter feito o Rei Ojama aqui, cara, mas eu vou arriscar não. Nossa, velho. Vai. vai se fuder muito aí, cara, com essa fusão, velho. Não devia ter fundido, não. Será? Vai ver, cara. Ai, ai. Uma larvinha. Ah, pode, pode puxar a tua, tua, tua fênix, cara. Eu deixo você puxar a tua fênix. Eu eu, bem, não bem. se preocupa que eu não vou atacar essa Puxa tua larva, fênix. tá? Eu quero que você puxe a fênix, ó. Ui, ui, ui. Ui, tá ligado? Ui. ui. <risos> <risos> <risos> ui o negócio? Mano. Se você tiver no deck de fênix Caraca, ele lotou o campo, Vai vai fazer o que agora, moleque? Mano, não Tô esperando fiz... que tu fazer alguma coisa, Fi. Eu não vou fazer nada que tu não fizer Você vai perder pro deck, sinto muito Eu tenho mais carta que tu Da mãe <risos> Então você quer que eu ataque, então aí, então Vamos começar é, a brincar de Não, cara, então... Por enquanto não e tem campo Ryoko, então me dá. Demônio. <risos> Tentar o um morfo. Oh, Mx1. Ah, porque eu queria que você puxasse a Fênix? Por causa disso aqui, ó. Ah, espertinho. Ah, por isso que eu não fiz o rei. Ah, oh, espertinho. <risos> Quanta surpresa pra ti, cara, calma. Será Oi. que vai dar tempo de fazer outra surpresa? Pronto, né? Agora você vai ser obrigado a dar um jeito, que você tá começando que ficar com menos cartas que eu. Será que vai dar tempo de fazer outra surpresa? Menos cartas não, tô com 11 ainda. Com a mesma quantidade de cartas que tu. Mas vai mudar, Cadê? vai tá para é O próximo. próximo. também apoiou o Paul Jama. Não, não, não acabou não, porra. Calma. Cadê? Vamos ver outra? Quer outra? Quer revanche? Quer revanche? Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Eu tinha Honey Honey, viado. Ah, não, Honey Honey não, cara, não, não, Honey. Eu, não. Eu, não, eu tinha essa porra, cara, tu tá desoou, mano. Ah, não, mano, caiu no negócio. Não, Honey Honey não, cara, Honey oh, Honey não. Eu ia, cara. ia baixado, mano, eu ia devolver o bicho pra tua mão, porra. Não, não é o, canalho, problema, é, o problema de fusão, cara, é que a fusão não vem pra mão, cara. Nem pro cemitério, a porra da fusão pra um extra deck, cara. Tu não <risos> vai acertar, não. Caralho, um monte de faz... Honey Honey, cara. Deve ter essa batalha do jogo. Caralho! Cagão cara. é, da porra! Ó, o Diogo tá tomando cacete com o mito lá, ó. Eu, assim eu, tá, tá. eu não quis eu não... ativar a carta porque eu falei que ele não ia acertar a moeda. ele acertou. Mais ou um menos, mais ou um menos. Tá tomando cacete com mito lá, ó. <risos> Eu, eu perdi o cara. matou track do PC. Mático do no PC. Estilão. Outro bicho desse? Três cartas? Tá se fudendo. O tá um jogador o Não pode atacar um puro, monstro, viado. Eu invoquei o bagulho invoquei nada a ver, mano. Não era para ter invocado. Momento. Foi feito o bagulho, eu perdi sem querer. Esse turno. O que eu vou fazer? Eu, eu tenho colocado pinto, outro pinto, monstro, velho. Eu invoquei o bagulho nada a ver. Caralho, eu preciso, eu preciso lavar meu carro, aspirar meu carro. Nossa, o bagulho tá feio aqui, viu mano? Tá tenso o bagulho. Mano. Nossa tio, ali, ali, ali é vermelho, sabia? Sabe anjo daten, filha da gota. A mulher com, no, com, com o telefone na, na orelha aqui quase passa direto no sinal vermelho, mano. Ia dar merda no cruzamento agora. Eu acho eu que ela não, pensou que era amarelo. Acho que ela eu pensou que era amarelo ver. escuro. Quer <risos> ver que é uma red? Quase da merda agora. <risos> não, não errei, Leone. é, Rogério. Olha, depois você manda esse deck lá no. deck montar também Qual deck? O meu? Hã? É? O meu? Eu vou montar esse deck aí. Cara, tu, tu tá com dois bichos que me faz comprar três cartas. É foda. Puta aqui, ó, fudeu, mano. Pô, eu tô usando deck mil nessa... no... no... no... no... no, no, no, no, no, no... De <risos> deck mil no... Deck mil no ele mito! Ele não quis atacar meu verme... Pra não... para não perder 3K, mas ele esqueceu que eu posso atacar aí... Ah lá vem... Porra! Descer? Cheguei o dedo pro monstro lá foi pro monstro errado... Caraca, que aconteceu aí idiota de... Descer? Espera que nós vamos descer já... Não, ah, meu, Deus, eu arrastei o dedo pro... pro coisa lá e foi pro monstro errado... Agora deu ruim. Só arrastei meu dedo lá pro pra passar merda desse dragão. Que desgraça. Não, eu doção, eu é, eu acho que o mito vai ganhar do, do deck mil aí, ó. Tô, tô só de olho aqui, ó. Tô só de olho. Ah, é, deu só o do que mesmo. Ah, é que errado. Jogar, cara. Cara. Eu quero que você invoque, cara. Bacana, você é falar lá no dragão. Eu quero que você invoque sua fênix, caralho, Tô entendendo ainda. Caraca. Bacana, não pode falar nada, que ele fica com medo de jogar Ô, ô, ô, eu tô dirigindo, eu tô, eu tô dirigindo eu tô meu querido. Uh, eu não falo nada, eu não falo nada. <risos> Mas vou perder <risos> ainda. É, é, ou não, não né não diga nada nessa eu, eu acho que o Ojama aí deu problema no Ojama tá o, o maluco os malucos vão espera Carivo para mim não destruir a porra do carro ah, ah, de tá perdeu perdeu perdeu eu não posso fazer fusão. Caralho, que bosta Ô, de carta. Ô mano, ganhou o mito, moleque. Quando o um card magia for ativado, descarte um card, nega magia, nega né? Ah, valeu não, mano. Não valeu não, valeu. Não valeu, não Pô, eu puxei o dedo pra atacar o moço dele do corpo. O bicho atacou no meio, mano. Ô, pessoal, meu fazer vou fazer uma Deus. pergunta. Essa, esses canas da maldição da magia suave. Perfect! É que... Alguém tá, tá me ouvindo aí, pô? pô Sim. Você... Não, não, não. Tá ouvindo ou não? Tamo ouvindo, tamo ouvindo. Então, ó, essa, esse selo de, de amaldiçoado e de magia proibida. Ele usou em mim, cara, agora eu não posso mais usar é, polimerização no, no, no jogo mais, pô. E aí, quem é o próximo? Caralho, sério? Sério. Quem é o próximo, Felipe, tá agora? Mano, você só ganhou porque, meu dedo eu errado o negócio lá, velho. Ah, vai lá. O cara é de um monstro, filho. Tinha matado matar meu de não, dois não, mil e pouco. Próximo, ele vai tá levar Se isso acontecer, se isso acontecer, não pode mais ativar cartas de magia. Cara, tu não ia me dar dano totalmente, ainda tinha cara, carta ainda tinha é, muita é, carta boa na mão. ainda. Meu filho, não tinha como você me dar, não, cara. Você ia comprar nove cartas. Eu ia atacar no seu dragão de cano duplo, eu ia perder o Vélez, você ia perder três cartas. Depois eu ia virar os dois, você ia ter que comprar mais seis cartas. Eu já não sei como você não eu tinha nove cartas. Eu ia, ia ter uma rodada pra te matar. que Essa é essa rodada que eu fiz agora. Mas você não ia me atacar porque eu tinha carta pra, pra você pra você não tá pode me atacar cara. se tiver a mão tirada pra baixo. Você ia perder um turno. Tu você se afogou então. Tu se afogou ia atacar então. Não você ganhar nove. Você ganhou porque meu dedo perdeu. Não, não. Isso, tu meu meu, tá meu tá vé. Ver... Ver... Pra baixo, mas... Não pode esquecer já. que o meu verme pode atacar. É ah, ué. Eu ia atacar o cheiro de um ano ainda. Porra, porra, Diogo. Tá não boa, pode esquecer hein, que o meu verme pode atacar. Porra, Diogo. Deixa ele se vangloriar de um erro que aconteceu aqui no seu lado. Deixa achar que ele achar que ele ganhou a partida. Max, me não pega os contra o Joey Wheeler. Deixa Vamos lá. O Deck Forfaze aqui, viu? Não, o meu também. Não sei, é o Shadow que eu tô enfeitando. Ah, velho, essas coisa errada, mano. Puta que pariu, eu mano. Mano, jogou a feita. Eu preparei no bagulho aqui. Ah, não, Que carta é essa? Deixa eu ver. Ué, puta que pariu. Que carta é essa? Taca essa vida no parque. Mano, eu saí de casa e esqueci a carteira, você acredita, mano? Tio, tio, tio, tio, tio, É, mano, Traga crague ainda volta. É o jumentossauro mesmo. Mano, mano aí, mas Nossa, não tem problema, não. Bacteria, eu pago pelo telefone, Zé, mas o problema é só documento lá, mano? Ô, oh, bacana. habilitação, os bagulho, mano. Bacana. Aí, ah, claro aí. que tiraram o meu deck de fusão, né? <risos> que você é o cara que me farmar? O <risos> que aconteceu? Hum, <risos> olha aí. Ah, não, eu. Ô, eu, eu, <risos> eu, eu, eu, eu, eu pedi a. Ah, coisa. É, eu tô em peso no bagulho, cara. Seguiu o Diogo, eu vou eu, eu, eu, eu fazia, fazia um revanque, <risos> ah, Cara, era uma partida, ele ganhou partida, fazia, partida. Mesmo. Mas ele ganhou pra um erro fazer aqui Que eu mandei atacar um monstro, ele atacou outro eu posso eu ele. Nada, eu Não tem fazer nada velho não, não eu eu Pede revanque, pede revanque Se você <risos> tem uma pessoa jogando De deck mil, pegando um verme E atacando o seu monstro em um modo de defesa Você acha que a pessoa Fez sabendo que tava fazendo aquilo? Você acha que ela quis fazer aquilo? Que manda se afobar? quem vem agora? <risos> Qualquer um que vem vai saber que eu ataquei errado. Quero, quero desafiar esse sapinho do bacana, bora bacana, bora! Ó, oh, não vou! Não não, né? agora, não, agora! Nossa, velho! O deck do sapinho não ganha do Dojama, não, Zé! O que a gente falou, o outro aí? Não, relaxa, o deck, O deck do sapinho não ganha do O'Jama não, Zé! Você não tava com o no deck, não? Eu tenho o Horus no deck, mas o deck do sapinho não ganha não, Zé, do não, porque... Se você conseguir invocar aquele Oro fodão lá, ah, eu vou... mas, mas o problema é o seguinte, cara, o o o, Oreos, hum. o problema do Horus é que eu só tenho uma <risos> carta de level 6 pra trazer, que é esse, do mano? level 8. Em 20 cartas, mano, eu tenho que sair com ela na mão pra fazer isso. Que deck é esse, Caiba, rapaz, é natura bit dó. <risos> <risos> Ai, Fênix de novo, meu Deus. É, tô jogando bem, ô parceiro? Bem mal. Ah, <risos> os caras tão vendo aí, tô jogando até aqui bem, pô. Eu não consigo brincar agora. Você tá usando bem as cartas que, você tá, que tá no seu deck. Valeu. 2-2. Com esse deck, quando eu jogava, eu consegui pegar, acho que, Platina. Platina 1, só consegui pegar a rede jogos na época. Logan! Logan! Logan! Ah, merda! Tirei dois! Caraca, velho! Meu pupilo! Aí, ah, esse deck que eu tenho é bom? Ou não? Logan! Logan! É um deck da hora, mano, até isso aqui. Pra... Logan! É, tá muito baixo a tua voz. Quem é que você tá falando, que eu vou aumentar a voz? Sou eu, Clones, mano. Clone. É, como a... O deck tem que ter, tipo, um, um, uma, uma condição de vitória, uma carta que você vai girar em torno dele pra conseguir ganhar, entendeu? Ah, ah o jogo em tá a minha carta é do canhão, é, dragão caião cano duplo lá, do Beleza, outro. Aqui. Aí o esquema é sempre jogado no mundo, né? Ah, tá. Você tem aquele... aí Caralho, um que azar, velho. Aqui é dragão de 2600? Não, o também, o Metal Morpharos também tem. Tenho. Então, top, oh, olha as cards é, que saiu pra mim. É, muito boa. é que eu dou muita sorte desse bagulho da moeda, velho. Nossa, deu ruim. Acabei que de eu... ver as cards que saiu pra mim aqui, velho. Saiu no Eu o deck do pedro de pra Fênix, não, cara. Não adianta. É Nossa, agora você captura um bagulho e aparece um outro bagulho. É, eu acho que eu perdi essa. Tchau, tem? Perdi. Jogou bem, jogou bem. Bye, bye. Mas deixei tu que sem ninguém hein. Deixou, deixou, deixou. <risos> <risos> vai adicionar o que na mão? Não sei o que fazer? Oh, só tem. Tem. Vai puxar o curibo? Vai puxar o curibo. <risos> <olha> <jogo, risos> <risos> vamos ver, vamos ver. Ah, Quem é o próximo? Quem é o próximo que vai jogar contra? Ele tem que colocar na defesa, né? Bobo burro. Aí, bacana. Bacana. Que puxou o curido, Te desafio, bacana. Xabrô, eu tô no mercado, Zé, você tá viajando, Ah... <risos> Oi, filho. É, o sapo. Filho. Quem é aí que não jogou comigo ainda? Tem seis pessoas na sala. É, tem seis pessoas... Ainda. Ah, o Pla tem, ó, Platinum. Falta o anjo jogar de... jogar com ele. Nossa, como eu sou burro, velho. Ô, Gustavo. Ô, Gustavo, joga com ele aí. Eu tô jogando contra quem? Contra o Platinum. Quem explodiu? Um uh, okay. não, não dá, né? Logan! Logan! Pô, da hora! Tenho... Esse personagem! Que personagem eu é esse? Oh, Diogo! Muito bom! Cheguei por só por diversão, cheguei! É banchinho! Eu não tenho ah, nada. nada, Eu também não, eu, não sei sei, eu tô jogando com um deck de diversão só, mano. É tipo... última foto, isso aí. Ah, tô jogando ah, com um deck ah, qualquer aí. Que... Ah. Oi, filho, não ah, vou... sai, oh, oh, oh, oh, oh. Última posse uh -huh. esse deck é né? Tipo, só diversão, só Vou montar tirei, aqui depois. dois do... contra o Mito, velho. <risos> vou montar o deck de Ojama com last Lash Gamba. Eu posso ter dois Malboro com Light Shirt, please? Eu tô jogando contra quem? Deve ficar legal hoje. Quem é que eu tô jogando contra aqui? É o... Ei, ei, não puxa. Aí, meio de 36, cadê essa velha. Severo, hein? Aí, ei, ei. ninguém vendo, vendo aí o, o jogo, joguei, não? Ô, é, oh, tô vendo esse controle e tô vendo esse espírito dos olhos vermelhos. Caralho, mano, meu irmão saiu horrível, Severo tá aí? Tô, tô esperando a comida, caralho. Eita, bagaça! Aí, Severo, o Mito tá desafiando todo mundo, aí, É, O Mito te deu uma pau aí. Eu acabei de ganhar do anjo, hein? Como acabei... oh, é? Ganhei do anjo, oh, hein? Se ele levou a tiltada do anjo, apareceu um feijão no deck contra o anjo. Ah, dei azar, né? Choquei de deck e ganhei do anjo. Pera, não farei mal mesmo feijão, mano. Não farei mal Deus do Deus feijão. É, eu o não, eu e o pior era. você, velho, é que o cara, o cara ficou tirando onda, velho. Aqui, ó. Falou aqui. Falou que eu ia conseguir eu ganhar dele com o deck de farm. Pega pra paz. Ah, mas eu, eu, o, o, o, você ganhou contra o Lincoln, no caso, não? O Anjo, o Lógico, que eu joguei contra o Ah, não foi hoje não. Eu sou só Ah não, foi contra o Lincoln? Tá corrigindo, foi contra o Lincoln. Ai, filha da mãe, tira minhas armadilhas. Usei um negócio, vai de Perdi essa aqui. Hum. Usa salto aí. Hum. Vai fazer o quê? Perdi essa. Vai ser bom pra você, né? Não, um pouquinho, talvez. Não, não vai ser bom. Não funciona, não? Funciona. Hum. Amanhã. Ah, é. o... fazer... Você aí. Sabe que não era pra dar pra usar o efeito, né? O quê? Não, sim, sim, sim. Tá Porque assim, eu pego o controle do monstro até o final do turno, o turno não acabou ainda. Uhum. Então se eu destruir ele ainda tá naquele turno, ele era pra eu ativar o efeito. Bizarro. Tá ligado? Uhum. Eu, acho que, eu acho que isso tá errado. Pô, pior que agora... Nossa, pô, eu, eu me embananei aqui, né? uh... é. Agora não foi, hein? Porra, duas cagadas de seguida, mano, com esse. Com esse canhãozinho, vagabundo, mano. Pior que esse deck do Jogo aí lançou, demoro muito. Essa porra vai me fuder. Né? Pior que eu tô meio. Ah, Diogo, minha mão veio uma bosta, mano. <risos> uh... Minha mão veio ruim. É. Muito obrigado, é. Lincoln. Eu vi com a mão eu ruim, ruim também aqui. a mão veio de modo defesa. Vamos ver como vai ser a pior. É que você fez isso. Ah, tá foda. Nossa, a minha veio horrível. Ah, não. Deixa eu ver Aí, como... é, Severo, vamos. Um dólar eu e tu? Nossa. Aproveita que tu tá gravando aqui tudo. <risos> Ah, mano, eu vou arriscar, ainda, Jogo. Hum. Aí, Alico, de boa postar no canal esse bagulho? Eita, não, pode postar, mano. Pode postar sim. tudo aí, mano. Não dá nada, não. Sim, sim, sim. Nossa! Cagão! Beleza. Ah, mas eu não tirei que precisava. Nossa! eu é. não Não, falta... <risos> que medo. Calma, você vai entender já, já. Não, não é pompom, não. Calma ah. aí, calma aí. Tá bom, galera. Ganhei duas, cara, ganhei uma e perdi eu não espereço, duas. Comprados seis cartas. Calmei, calmei, calmei, aí. É. Perdi essa. Calmei, calmei. Calmei. Calmei. Filha da mãe, perdi. Ô, o tá ligado que uma cagada. Jogou bem. Ah, cara. Que... E aí, gente, esse foi o vídeo no canal. Acabei de perder. Ganhamos uma. E esse é o jogo do Igor da Lynx. Ah, não perdi ainda não. Ah, perdi sim. Não nem o que fazer educação especial só para fazer ponto Vou entregar o jogo Vou entregar o jogo e acabou então, então esse foi o vídeo do canal e compartilha deixa o seu like ative o sininho se vocês gostaram querem ver mais, mais partidas de Yu Gi Oh Do algo, links é faça esse vídeo bater pelo menos 20 likes batendo 20 likes eu vou eu faço mais vídeos desses e fui vai acaba comigo logo amigo vai acaba comigo vai acalma comigo finalizar esse vídeo alta hum, moeda rodando agora É. Agora acabou com comigo. E foi